Olá senhores, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar de um jeito diferente algo que eu sei que fica encafifado na cabeça da gente às vezes. É o fato de que como um só Deus pode ser três e principalmente como a igreja pode refletir esse Deus já que a gente é tão abestado. É... Eu poderia estar usando várias formas teológicas, algumas das coisas que eu já escutei em pregações muito profundas para poder explicar isso, mas eu acho que eu vou explicar do meu jeitinho mais, que tem mais a ver com o meu coração e eu espero que você entenda. O que é Deus? Deus é um ser sobrenatural, poderoso, que está em todos os lugares, que tem todo o poder e que sabe todas as coisas ou seja, onisciente, onipresente, onipotente. Esse é Deus. E a palavra de Deus diz que. Ele criou todas as coisas. E lá no começo, ele já estava em é, unidade com os outros seres, que é ele mesmo. Quem que seriam esses? Jesus e o Espírito Santo. Como você sabe que lá no começo já fala isso? Porque fala, nós estávamos fazendo, no princípio era o verbo, que o verbo se fez carne, e o verbo era Deus e estava com Deus. Quem é o verbo? O verbo é Cristo Ele era Deus e ele estava com Deus E ele se fez carne A gente já falou em alguns momentos Que Jesus é aquele que eu sou Ele é o verbo que faz Ele é o verbo que é tudo que é necessário que ele seja E isso é Deus Muitas pessoas que não deveriam responder isso, mas respondem, quando você diz quem Jesus é, a pessoa fala ah, é o filho de Deus, como se fosse assim, um ser humano em qualquer, mas não é só o filho de Deus, ele é Deus, ele tem a essência de Deus, ele também era todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, ele também era criador de todas as coisas, ele também era atemporal e ainda é. O próprio Jesus, assim como o Deus Pai, também tem todas as características e atribuições divinas, assim como o Senhor. Mas ele escolheu se fazer carne, então ele se apresentou no mundo como um, um, de uma outra forma. Não aquele homão invisível de barba branca, né, com... É, nuvens espalhadas, mas pelo contrário, é, Jesus é Deus, e você não pode ter essa dúvida, Jesus é Deus, mas é o Filho de Deus também, porque tem o mesmo DNA, tem a mesma identidade, tem as mesmas atribuições, o que, que faz seu filho ser seu filho? O que, que faz seu pai ser seu pai? Compartilhar do mesmo sangue. Não é assim que faz teste de DNA hoje em dia? Nos programas do Ratinho antigamente, você quer saber se é filho mesmo, você faz o teste de sangue, de DNA, para ver se tem a mesma identidade, a mesma atribuição. E Jesus tem as mesmas atribuições, o mesmo sangue de Deus. Eles são a mesma coisa, porém... Como Deus é maravilhoso, perfeito, poderoso e tem mistérios que ninguém vai conseguir explicar, Ele conseguiu se fazer carne e ainda assim continuar na presença do Pai. Então temos um Deus que é Pai, temos um Deus que é Filho e temos um Deus que é o Espírito Santo, que é aquele que habita em nós e que nos dá poder. Aquele que vem e faz a gente falar em línguas, aquele que vem e faz a gente realizar cura, é, profecias e outros poderes. O Espírito Santo é o consolador, ele é a paz de Deus, ele é como se fosse a vibe do Senhor. O Espírito Santo também tem o DNA de Deus. O Espírito Santo também é uma pessoa, é uma pessoa invisível, mas que também vai ser onipotente, onipresente, onisciente. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é o Espírito que habita no Senhor, em Jesus e na igreja quando ela busca por ele. É o mesmo Espírito que escreveu a Bíblia. Você como crente, como igreja do Senhor, como pessoa que crê no Evangelho. É isso que eu estou dizendo. Você já percebeu que às vezes você age de uma forma e depois você vai ler a Bíblia e está lá falando que o correto é exatamente o que você estava agindo? Era o Espírito Santo dentro de você que já estava te guiando, como se fosse um GPS mesmo que sempre soube a rota. O mesmo Espírito que desenhou o um mapa é o que te guia para dirigir sobre ele. O Espírito Santo tem a mesma identidade do Senhor Jesus, a mesma identidade de Deus. E a igreja? A igreja, quando ela busca o mover no Espírito, quando ela busca ser morada da identidade de Deus, ela não vai se tornar, a igreja, homens, pastores, pessoinhas, youtubers, não vão se tornar Deus. Mas eles vão refletir Deus. Essa é a diferença. Nós não nos tornamos santos, deuses, justos, maravilhosos. Pelo contrário, nós só ficamos sabendo que nós jamais seremos isso. Então, o Senhor começa a se refletir através de nós, através do poder dEle, mas é como se a gente fosse só um espelho mesmo. Como se fosse uma reflexão daquilo que Deus é. A igreja ela permite ser usada pelo Senhor. Então, as pessoas vão olhar para a igreja como pessoas que creem em Deus e amam a Deus e se relacionam com Deus, e que o Espírito habita nelas, e que o sangue de Jesus cobre elas, e que o Senhor é Pai delas, e vai olhar e vai perceber semelhanças com Deus, semelhanças com o Pai. Um amor diferente, uma sabedoria diferente, uma forma de tratar diferente. A igreja do Senhor ela tem que refletir a persona de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Então, tem várias igrejas aí que não refletem. Então, fica a dica aí, repensa isso. Mas se tem alguém que você olha e fala, caramba, eu senti uma paz. Isso é característica do Espírito Santo, o consolador, aquele que consola, que traz paz. Nossa, eu senti uma sabedoria, um amor. Isso é Jesus. Jesus que veio e amou você e com sabedoria te ensinou todas as coisas do Pai. Ou, nossa, eu senti um poder, um cuidado, uma... Uma questão, assim, de, de olhar e ver, assim, graça. Graça é o próprio Deus. É aquele que fez tudo de graça. Em outras palavras, é como se esse fosse o Deus Pai. Quando você olha, se, se você minimamente viveu no mundo nos últimos 10 anos, e já foi pelo menos um pouquinho infectado pela Marvel, você reconhece claramente que é o Homem de Ferro. Porque tem atributos que parecem um Homem de Ferro. Ele não é o Robert Downey Jr., ele não é o ator, ele não é o filme, ele não é o quadrinho do Stan Mas é um, um boneco que quando você olha, você identifica pelas características quem é. E vamos usar esse daqui então como se fosse Deus Pai. Você já identificou as características, as cores, a armadura, o tamanho, não importa o que te fez identificar que era. Mas Deus Pai, ele é identificável pelas características divinas que só ele tem. Jesus, então, seria esse, tem as mesmas características, porém não é igual, porém não tem o mesmo tamanho visível para nós, tem poderes, tem as mesmas atribuições, tem identidades iguais, porém existe algo que difere, Jesus era homem, também era Deus, mas era homem, Jesus obedecia a Deus, então como que isso era feito? Isso era feito dessa forma, você tem duas identidades que remetem à mesma pessoa divina de Deus, porém, elas não são idênticas para o nosso olhar. E muitas vezes eu já brinquei nas células né, que o Jarvis, para quem já assistiu, né, aquela voz que fala como de fé, seria o Espírito Santo para nós. Mas não só isso, esse seria o Espírito Santo. Você consegue enxergar aí que também tem a identidade do Homem de Ferro, também tem a armadura, as cores, o reator que dá a diferença? Esse reator é como se ele fosse o amor de Deus, que é puro, é perfeito. A gente não sabe amar, Deus sabe. Então, os três têm o reator, os três têm as mesmas cores, os três têm armaduras e os três têm a mesma identidade. Como que você sabe? Se eu te pergunto, quem é esse? O Homem de Ferro. Quem é esse? O Homem de Ferro. Quem é esse? O Homem de Ferro. Mas eles não são tão diferentes entre si? São. Assim é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são o mesmo, mas eles vão agir de formas diferentes em relação a você, por causa de você, da sua percepção, da sua visão, não pela identidade deles, que é a mesma. E a igreja, então, onde caberia? Gente, minha mãe é muito pequena, mas vai dar certo. Esse. Eu escolhi esse porque ele é mais diferente, inclusive foi um amigo meu que me deu. Ele é mais diferente do que todos, tá vendo? Parece que ele é um pouco mais frágil, mais fofinho, mais maleável, mais flexível. Dudu, eu sei que você me deu isso, mas eu não tô estragando, tá? Olha só, ele é mais flexível, ele é mais maleável, mas ele ainda assim reflete a memória, a lembrança, remete à mesma força que esses aqui parece ter mais, porque brilha mais, porque é mais forte, porque é mais resistente. Essa é a persona de Deus, mais resistente, mais forte, mais brilhante, mais amável. E a igreja, ela fica assim, ó. Ela tem que lembrar disso. Ela tem que parecer com isso. Mas ela nunca será. Desiste. Nós que lute. Por quê? Porque a gente tem que refletir a imagem desse Deus. E não querer ser Deus, mas refletir a imagem dele. Então, a partir do momento que a igreja para de querer ser Deus, querer ser perfeita, e começa simplesmente a aceitar que só Deus é perfeito, que só Jesus é perfeito, que só o Espírito Santo pode te guiar a boas escolhas, porque a gente não sabe usar o livre-arbítrio, então a gente vai começar a remeter o Senhor Deus, remeter a Jesus, remeter o Espírito Santo, e aí sim, vem transformação. A identidade do Senhor, um Deus, que é três em um, é um mistério que a gente não consegue explicar mas a gente consegue entender que existe uma identidade santa, justa, perfeita, que não cabe a nós meros mortais viver isso, cabe a nós meros mortais adorar isso, glorificar isso e buscar isso. Nós refletiremos a identidade do Senhor com menos força, com menos impacto, mas com amor, com graça, porque o importante que era o amor que estava Sendo considerada aqui como reator, né? O importante que é o amor de Deus, esse vai fazer. Não busque ser uma igreja que é Deus. Busque ser uma igreja que ama. Não busque ser uma igreja que é justa, é santa. Busque ser uma igreja que ama. Não busque ser uma igreja que sabe tudo. Busque ser uma igreja que ama. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Porque primeiro Deus e o resto vem. Então, não importa como Deus se apresenta na pessoa... Porque Ele é Deus, Ele é Três em Um, a identidade dEle está em todos eles. E nós vamos entender que quanto mais a gente tenta entender a Deus, mais a gente fica extasiado com a grandeza dEle. Um dia não sei a gente pergunta. Mas a ideia é essa. Espero que você tenha entendido. Espero que você não deixe dúvidas menores, como se Adão tinha um umbigo, te diminuir a sua fé. Mas pelo contrário, te abrir a cabeça para mostrar o quanto Deus é maravilhoso. Busque a Jesus Cristo no amor dele. Busque ao Espírito Santo no, no guiar, no direcionar, no saber. E busque ao Deus Pai em glorificar, minha amar. Amém? Que o Senhor te favoreça.